Vamos. Então, e aí galera, pra começar essa brincadeira aqui de fazer uns vídeos resolver uns exercícios. E hoje eu peguei um da FUVEST de 2019, da segunda fase da prova específica de física, que vai mexer aqui com elétrica. Então o que ele fala? Considera o circuito mostrado na figura, onde todos os resistores têm resistência R igual a 200 Ohm. A diferença de potencial VAB entre os pontos A e B é 120 volts aí ele dá o um esqueminha aí pra gente né? uh, determine a resistência R equivalente desse circuito B, a corrente total I no circuito e a corrente I4 no resistor 4 e a potência total P dissipada no circuito e a potência P3 dissipada no resistor 3 beleza então só para anotar algumas coisinhas aqui, para não ficar faltando R é 200 ohm e VAB é 120 volts. Perfeito. Então, eu já deixei meio desenhado aí o esquema, lindo, uh, para a gente poder discutir algumas coisas aqui. Então, primeiro de tudo, vamos redesenhar esse esquema aí. E é muito importante que vocês prestem atenção nesses pontos que eu fiz. A, A e A. Por que eu chamo os três de A? Porque eles são o mesmo ponto. Como a gente não tem resistência aqui, esses fios são considerados ideais, uh, tanto faz eu medir a, a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse aqui. Como eu não tenho, uh, não tenho nada entre esse A e esse A, eles são o mesmo ponto para mim. Tá? E quando eu tenho um resistor que está sujeito a uma diferença de potencial que é a mesma que o outro resistor, a gente fala que esses dois resistores estão em paralelo. Se não, se um engancha no outro, a gente diz que eles estão em série. Então vamos redesenhar eles aqui embaixo. É muito mais fácil a gente desenhar eles assim. Ó. Então eu tenho esses dois resistores aqui entre o ponto A e o ponto C. E depois eu tenho mais dois entre o ponto C e o ponto B. Perfeito? Então, esse aqui de cima é o meu R1, esse de baixo o meu R2, aqui em cima é R5 e R4. E isso tudo, aqui embaixo, em paralelo com todo esse esquema, eu tenho o meu R3. Né? Vou Fechar o circuito aqui. Certo? Então aqui só para manter a minha nomenclatura, aqui ainda é meu ponto A, aqui ainda é meu ponto B e aqui no meio eu tenho o nosso ponto C. Então vamos fazer a resistência equivalente aqui desse R1 com R2. Então a resistência R1,2, ela vai ser quando a gente tem dois resistores em paralelo o primeiro vezes o segundo, dividido pelo primeiro mais o segundo. Opa, mais R2. Isso aqui vai ser 200 vezes 200, sobre 200, mais 200. Fácil. Então aqui em cima eu tenho 40 mil, dividido por 400 aqui embaixo se eu sair cortando o zero aqui, então corta, corta e corta, corta, eu tenho 400 dividido por 4, que é a mesma coisa do que 100 Ohm, tranquilo? Nem precisava ter feito estudo de conta, quando a gente tem dois resistores em paralelo e eles têm a mesma resistência, o valor da resistência equivalente sempre vai ser a metade, se eles tiverem a mesma resistência a resistência equivalente dos dois em paralelo é a metade então, aqui eu tenho 100 e aqui eu sei que é a mesma coisa, né? nem preciso fazer de novo, porque são os mesmos valores, eu vou ter 100 também se eu tenho esses dois então, insere série, isso tudo vai me dar um resistor de 200 vamos lá, fazer com calma aqui de novo o nosso ponto A Beleza? Vou colocar os pontos de novo aqui para vocês não se perderem. Então, aqui ainda é nosso ponto A, aqui ainda é nosso ponto B e aqui eu ainda tenho meu ponto C. Tranquilo? Só que agora, de cada lado do ponto C, eu tenho resistores de 100. E aqui embaixo eu tenho o nosso R3 de 200. Isso aqui, se eu somar 100 com 100 eu vou ter 200, certo? Então, eu posso trocar por um resistor de 200 em cima, um resistor de 200 embaixo. Então, aqui eu tenho A, e aqui eu tenho B. E aí, de novo, mais uma vez, dois resistores de 200 em paralelo à nossa resistência equivalente, então, vai ser a metade deles, vai ser 100 Ohm. Perfeito? Acabou o item A aí. Beleza? O item B, se vocês lembrarem, ele vai pedir a corrente total no circuito I e a corrente I4 no resistor 4. Vamos lá. Começar pela primeira parte. Então, a tensão de AB vai ser a resistência equivalente vezes a corrente total lei de Ohm aqui básico do básico da elétrica então 120 vai ser 100 vezes I, se eu passo esse 100 dividindo o I então é 120 por 100 que é 1,2 ampere bom, muito bom, mas esse não acaba aqui né? a gente ainda tem mais coisa para ver nesse item uh, para eu achar a corrente no resistor 4 eu vou fazer a mesma coisa então a tensão do resistor 4 vai ser o resistor 4 vezes a corrente do resistor 4 beleza um problema só né a gente tem a tensão entre A e B a gente não tem a tensão entre C e B e aqui vai ser diferente mas pensa comigo se esse conjunto de resistores R1 e R2 é a mesma coisa que esse conjunto de resistores R5 e R4, essa tensão de A a B vai ter que ser dividida no meio aqui, né? Beleza? Senão a gente teria que fazer a conta, seria proporcional uh, a cada resistência. Mas como não é, a gente só divide ela no meio. Então a gente tem aqui I4... Vai ser V4 sobre R4. E isso aqui vai ser a metade de 120, que é 60 dividido por 200 uh, ohm. se você fizer as continhas aí, uh, isso aqui te dá o valor de 0,3 ampere. E agora sim, acabou o nosso item B. Perfeito? Vamos lá. Uhum, só puxar um pouquinho mais para o canto aqui para abrir um pouquinho de espaço para a gente poder fazer a C melhor continuar aqui uh, para a gente fazer a letra C na letra C se vocês lembrarem ele vai pedir para a gente a potência total dissipada e aí a potência vai ser a tensão vezes a corrente se a gente Usar os valores que a gente já tem aí. Então a potência vai ser 120, que é a nossa tensão de A a B, né? Que pega todo o nosso circuito, vezes a corrente do circuito todo, que é 1,2. Tranquilo? Então essa potência, se você fizer aí de novo, uh, as contas é 12 vezes 12, que é 144... Watts que é a nossa unidade de potência do sistema internacional. Muito bom, mas de novo, não acaba aí, né? Ele pede também a potência no resistor 3, que de novo vai ser a tensão do resistor 3 vezes a corrente do resistor 3. Rodrigo, como que eu vou encontrar a corrente do resistor 3? De novo, olha, vamos voltar lá para o circuito, olha para o circuito. Dessa vez, vamos focar aqui nessa parte mais simplificada. Quando a gente chegou lá no fim do, do, do item A, a gente viu que a gente tinha dois resistores de 200, ou resistores equivalentes a 200 ohm em cima e embaixo. Então, igual a gente fez no outro exercício, a corrente aqui vai se dividir igual, porque você tem resistência igual em cima e embaixo. Então, a corrente que passa pelo, pelo resistor 3 é a mesma que passa... Por, essa, por esse conjunto de resistores em cima. Tranquilo? Então, a gente tem que P3, na verdade, então, vai ser V3, que é a mesma VAB, 120, vezes a metade da nossa corrente total. Se era 1,2 ali, agora é 0,6. Então, a nossa potência dissipada no resistor 3 vai ser metade da nossa potência total, 72 watts E aí sim, acabou o exercício Tranquilo Passa pro próximo, tá aprovado No fim das contas beleza Qualquer dúvida que vocês tiverem Escreve aí pra mim uh, Tanto aqui no Youtube, quanto lá no Facebook Fiquem à vontade Deixa curtidinha Se inscreve no canal, ativa o sininho Sempre sonhei em falar isso Ser blogueiro, Youtuber Tranquilo, valeu galera Até a próxima